Olá, eu sou o professor Emílio Júnior, no treino de hoje nós iremos utilizar uma cadeira e eu irei explicar três exercícios passo a passo, como de costume, para que você trabalhe a região abdominal, utilizando a cadeira. Geralmente pessoas que não têm a facilidade de fazer deitado em decúbito dorsal, que é deitado de costas em contato com o sol, nós iremos utilizar aquela cadeira ou o seu sofá, não importa. Um banco na praça, o exercício ele é bem simples. Primeira coisa, apoiar a cadeira na parede. Se você for fazer num banco, desses de praça, desses de rua, que é de cimento ou madeira, não se preocupe, mas a cadeira em casa tem que estar apoiada na parede. Você vai fazer o okay, que o primeiro exercício? Abrir as suas duas pernas... Sentar na ponta da cadeira, abriu as duas pernas. Põe o posicionamento de ambos os braços paralelos ao ângulo de 90 graus. Ângulo de 90 graus. Colocou os dois braços no ângulo de 90 graus, eleva os braços. Depois desce lentamente para no meio. Faz uma rotação interna. Rotação interna. Rotação externa. Então você parou no meio, rotação interna, inclina o seu tronco, toca as mãos no chão, volta à posição inicial, rotação interna subiu, desceu, rotação interna, um. É esse o movimento do primeiro exercício para trabalhar bem abdômen. Agora eu irei fazer uma variação dentro desse exercício essa variação vai partir da seguinte forma você vai fazer primeiro movimento de elevação dos braços desce gira tocou o chão volta elevação dos braços desce não toca o chão toca a ponta dos dedos dos pés volta elevação dos braços desce gira Toca no chão Volta Elevação dos braços Ponta dos pés Vamos lá Um Subiu Chão Subiu Desceu Ponta dos pés Esse é o um exercício que nós iremos fazer Já sentiu, né? Você vai trabalhar posterior de coxa Vai trabalhar abdômen Vai trabalhar costas Em um único movimento O próximo exercício que nós iremos fazer É o seguinte Você vai Posicionar o seu braço e antebraço, antebraço e braço, antebraço e braço, você vai posicioná-lo desta forma. Que eu estou aqui, vai pegar a sua perna direita e trazer a região patelar, região do seu joelho, patela, região do joelho, em direção ao seu cotovelo, da seguinte forma: elevou, trouxe o cotovelo bem próximo. Volta, posição inicial Elevou, trouxe o cotovelo bem próximo Posição inicial Lado oposto, a mesma coisa Contraio o abdômen, estufa o peito E um Dois Três Esse é o nosso segundo exercício Fizemos o primeiro, o segundo Agora nós vamos para o terceiro O terceiro exercício é um pouquinho mais difícil Mas você vai conseguir fazer Por mais que você não consiga tocar a ponta dos dedos dos pés como? Partindo do mesmo princípio de trazer a perna oposta, oposta ao braço que você vai levantar. Então, se eu levanto o braço esquerdo, eu levanto a perna direita. Se eu levanto a perna esquerda, eu levanto o braço direito. Então, nós iremos fazer como? Quando eu fizer a extensão da perna, mantive a perna esticada... O meu braço está assim, desta forma, elevado E eu vou posicioná-lo e tracioná-lo o mais próximo possível da minha perna Repare que eu trago, elevo a minha perna e desço o meu braço e toco a ponta dos dedos dos pés Emílio, eu não consigo tocar a ponta dos dedos dos pés Eu não consigo elevar a perna Então eu vou fazer para quem não consegue fazer isso Está aqui, elevou, perna flexionada, perna direita, esquerda flexionada, direita estendida. Você vai elevar o braço. Não consegue tocar? Só esse movimento. Ó, só esse movimento. Para quem não consegue. Se você consegue, trouxe, tocou em cima, volta, tocou em cima, volta. A mesma coisa para o outro lado. Flexionou, elevou, tocou em cima, volta, tocou em cima, volta. Esses três exercícios que nós iremos fazer nessa rotina agora de treinamento. Novo no canal? Inscreva-se, dê aquele joinha, fortifique esse projeto. O treinamento é um treinamento completo, onde eu vou pegar um pouquinho pesado, então a gente vai fazer aqui, eu não vou ter uma contagem. Vou fazer, vamos fazer o máximo que der. Você vai respeitar os seus limites, tá? Antes de fazer qualquer atividade física, tem que ter a liberação do seu médico e a orientação de um profissional em Educação Física. Não adianta me perguntar, Emílio, quantas séries eu devo fazer? Eu não sei. Para eu falar quantas séries você deve ter que fazer de alguma atividade, você tem que, no mínimo, preencher uma anamnese, que é uma ficha de saúde, para eu entender mais sobre o seu dia a dia, sobre o condicionamento físico, e aí poder prescrever uma série de exercícios voltados para você. Lembre-se, fazer aleatoriamente qualquer exercício pode mudar o que você quer. Ao invés de ter resultados, você não ter resultados. Presta atenção, fica a dica. É melhor você fazer a sua ficha de treinamento e ter resultado. Ou você quer ficar como você está hoje. Eu acredito que não, senão você não estaria aqui no canal aprendendo o que eu puder passar para você. Estou dando as dicas e aí vamos sendo... É, vamos montando é, e compondo aqueles exercícios que você, de repente, faz errado na sua academia ou em casa. Então, primeiro exercício. Vamos lá. Fiz a extensão das pernas, sentado na beira do banco, elevei os braços e vamos começar. 1. Um, elevou, tocou o chão. Voltou, elevou, tocou a ponta dos pés. 2. E sobre. Ponta dos pés. Vamos a três. Ponta dos pés. Chão. Ponta dos pés. Chão. Ponta dos pés. Eu já parei de contar, tá, gente? Então, não estou contando, estou fazendo. Vou fazer até eu sentir... O um movimento Quero é, sentir a musculatura Enquanto eu não sentir a musculatura Eu não paro De fazer É bem simples Não tem muito mistério Não tem essa coisa de Contagem 3 de 10 3 de 15 Não, não tem isso, concordo Estou fazendo Só isso Vamos lá Esse exercício é bom que você ainda alonga os músculos posteriores da sua coxa, isso, aí eu não estou fazendo tão certinho como você está, sem problemas, o importante é que você consiga fazer dentro dos seus limites, não consegue tocar a ponta dos dedos dos pés, sem problema, não consegue tocar o chão, Ó, faz só isso aqui, voltou, sem problema, não tocou o chão, não tocou a ponta dos pés, faz isso daqui, voltou, sem problemas. Aqui é um canal que eu ensino você a fazer atividade física dentro dos seus limites, não adianta você querer seguir os meus limites, cada um, tem o seu limite. Vamos lá, vamos lá. Isso, Comigo. escreve aí o que você está achando desse treino. Quantas vezes, se você tiver contando, conseguiu fazer? Isso, devagar com calma, trabalhando o ombro, trabalhando o costa, isso aí, melhorando a flexibilidade, isso! Ah, mas Emílio, eu vi em outros canais que se tem um tempo mínimo para fazer, olha, eu costumo dizer que educação física não é receita de bolo, que você põe lá o bolo no seu forno e aquece a 180 graus, aquece a 130, 200, não importa, aqui não é receita de bolo. Então, existem vários tipos de treinamento. Várias metodologias. Essa é a minha metodologia. A minha metodologia não foi inventada por mim. Deixar bem claro. Era o que as pessoas antigamente faziam. Treinavam. Simplesmente treinavam até não aguentar. Você não tinha esses parâmetros acadêmicos? Que, na verdade, todos os parâmetros acadêmicos surgiram depois que as pessoas já praticavam suas atividades calistéricas, que é esse exercício com o próprio peso corporal. Garanto que você está sentindo bem essa região, sentindo costa, sentindo região do abdômen, sentindo posterior de coxa e alongando também um pouco dos gastroquinêmicos, que é a panturrilha. Vamos para o segundo exercício? Posicionei, já comecei a suar, então já fez efeito, já senti, sentindo bem a ombro, coloquei... A mão acima e trago dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aí é um total de 30. Já comecei a sentir bem, não só a lateral, como também o quadril, o colo do fêmur. Agora vamos pro outro lado. Mais 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trinta sentindo bem a região, trabalhando, sentindo que os músculos abdominais estão bem durinhos, e é isso que eu quero. Você está começando a ter um gasto calórico. Então, batendo esse papo aqui para dar uma descansada, dar uma relaxada, nós fizemos é, dois exercícios direto, aproveitando aqui para soltar a camisa que está apertando um pouco. Enfim... Vou conversando com vocês, a gente vai fazendo treinamento, não há necessidade de você se desesperar e ficar emite pelo amor de Deus, dá um tempo, se não consigo acompanhar, então estou dando esse tempinho para você dar uma relaxada, enquanto isso, você que chegou agora no canal, clica aí, inscreva-se, ativa a notificação, que é esse sininho, clicou em inscrever-se, notificação, sininho, que você já vai ter acesso a todos os materiais que forem postados aqui no canal. Outra coisa, um bate-papo rápido com vocês, o YouTube agora está com algumas mudanças, agora não, já há um certo tempo, canais pequenos, canais médios como o nosso aqui, que é um canal pequeno, é, necessitamos de ajuda. Então se você quiser que esse projeto permaneça com essa qualidade, olha que nosso projeto era um vídeo a cada dois dias, a cada uma semana. E hoje a gente está podendo se dar o luxo de colocar o vídeo ao vivo, ao vivo, durante praticamente todos os dias. São vídeos gravados, treinos antigos, treinos novos como esse, mas nós estamos tendo essa qualidade. E aí eu conto com a presença e a participação de vocês que não estão em uma academia, que conseguem ter esses resultados em casa através dessa minha metodologia, fazer é uma atuação seja de R$2,00, R$3,00, R$5,00, que não vai comprometer o seu orçamento ao mês. Eu não estou pedindo doação todo dia ou semanal, ao mês. Se você puder doar, tem o um número da conta aí na descrição desse vídeo. Você vai, quando for pagar uma conta, e quiser depositar R$3,00, R$5,00, reais, reais, fazer uma doação mesmo para o canal para que nós possamos melhorar. Quanto mais eu conseguir arrecadar, mais eu vou poder investir. Tanto é que quem segue o canal desde o início vai lembrar aí como é que o canal deu uma mudança, até mesmo nessa qualidade de imagem, que ainda não é o ideal. Ainda não é o ideal, mas já nós já melhoramos bastante. Agora é maquinário que eu preciso para deixar ligado 24 horas e aí conseguir atingir é, o que vocês tanto querem que é resultado. Vamos ao próximo exercício. Já deu uma descansada, já bati um papo com vocês, fez a extensão das pernas, relaxa vai elevar o seu braço oposto e vamos tocar a ponta dos dedos das mãos na ponta dos dedos dos pés, fazendo a elevação da perna e flexionando o tronco, tocando dessa forma. Vamos lá? Então vamos fazer uma média de 5 para cada lado. Eu estou determinando 5, porque 5 eu acredito que... Todos vão conseguir fazer da melhor maneira possível. Mas se você quiser passar, fazer 15 para cada lado, 20, 30, 50 para cada lado, sem problema nenhum, tá? Eu vou fazer só 5 para ficar mais fácil todo mundo acompanhar. Elevei. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Mudou. Oposto. Perna esquerda com o braço direito. 1, um, Dois, três, quatro, cinco, mudou, embora, um, dois, três, quatro, cinco, mudou, foi, um, dois, três, quatro, cinco, mudou, foi, um, dois, três, quatro, cinco, mudou, foi, um, dois, três, Quatro cinco. É isso aí, tá gostando, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Vambora. Um, dois, três, quatro, cinco. Vambora. Um, dois, três, quatro, cinco. E um, dois, três, quatro, cinco. Se tiver uma caneleira, pode colocar a caneleira nos pés ou nos braços aqui e fazer. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos embora? Um, chora não. Dois, três, quatro, cinco. Para o outro. Um, dois, três, quatro, cinco. E vamos fazer só mais uma. 1, 2, 3, 4, 5. Para o outro lado, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos repetir a sequência para que nós possamos trabalhar bem. É bem trabalhado. Isso aqui não é fazer. Ah, fez e acabou. Não. Vamos repetir agora a sequência. Lembra-se? Fez a extensão da perna, braços e foi. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Estou contando agora, só contar. Nove... Dez... Muita gente fica perdida quando não conta. Um...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 Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Vamos mudar Dez Parou Flexionou Mão em cima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 10, mais 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mudou. Fez a extensão da perna, tocando 5 em cada lado. 1, 2, 3, 4, 5. Mudou. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma. 1, 2, 3, 4, 5. 5, mudou, 1, 2, 3, 4, 5, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, mudou, 1, 2, 3, 4, 5, parou, e aí, o que você achou desse treinamento de hoje, quero que você escreva aí nos comentários se você conseguiu fazer, para você que deu um joinha negativo, por favor, escreva o que você achou. Porque é mais importante entender o que ficou faltando nesse vídeo para que eu possa melhorar e, assim, trazer ainda uma experiência melhor para vocês do que eu não conseguir saber o que vocês querem. Sou o professor Emílio Júnior, Muito obrigado pelo seu carinho e até o nosso próximo treino.